Sou Wellington Cabral, sou da direção do Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de São José dos Campos Região. Também faço parte da direção da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo. Eu estou vindo para esse vídeo para nos juntar, a categoria química está se juntando essa luta, junto com os metalúrgicos, pela estatização da, da Vibrais. Nós temos que exigir do governo Lula e dos governos agora de plantão do Congresso Nacional, exigir a estatização de uma empresa que estrategicamente é importante para o país, que há mais de um ano nossa, essa batalha de metalúrgicos pela, pela estabilidade de emprego dos seus trabalhadores e também pelo pagamento de seus salários. Por isso, estatização da Vibrai já é o que vota, é o que defende toda a categoria química aqui do nosso estado.